Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Vou falar de algo muito importante agora, que é o terceiro alimento do ser humano. Ah, então, na Bíblia diz lá, nem, nem só de pão viverá o homem. Ah, e o que será que significa isso? Bem, eu não vou me aprofundar agora, neste momento, a respeito do Enneagrama, que está aqui atrás. Mas observa ali o triângulo. Em cada um dos pontos do triângulo, é um ponto de choque. Então... É... O que significa isso? Que em um determinado momento tem que dar um choque tudo em nossa vida. Você vai aprender mais para frente em outros vídeos que eu vou fazer. Então, para que você possa fazer uma mudança em você ou na sua vida, tem que dar um choque. E para que nós possamos nos ficar vivos, nós temos três tipos de alimento, que é o do triângulo. E quais são esses três tipos de alimento? Nós temos a comida e a água, que sei lá quantos dias leva para você morrer, mas 12, 10, 14, 20 dias, não sei... Né? Com a água é bem rápido. O outro alimento é o ar. Né? O ar que tá cada... Você consegue ficar no máximo 4 minutos sem respirar. Eu conheço uma pessoa, é, campeã paranaense de apneia, ele conseguia ficar 4 minutos. Então, talvez para morrer ele valeria 4 minutos e 30, né? mas ele morreu manso. E o terceiro alimento que é extremamente importante, ou mais importante talvez, de todos eles, são as impressões. E o que é a impressão? A impressão é quando você, é, o teu sentido, é o, os, com todos os teus cinco sentidos, quando você recebe algo, na verdade é um espiritual. Tá? Então, a parte espiritual é a mais forte, a mais poderosa. E o que é esse terceiro alimento? Dá para eu conseguir? Dá, com certeza que dá e deve conseguir. Eu estou falando isso porque ontem à noite eu recebi um presente de meu filho, né? Ele que mora na Holanda. E ele me mandou para mim uma coisa extremamente simples. Essa chave aqui. Ó. É uma chavezinha daquelas que a gente vê aí em tudo quanto é lugar. Mandou também uma maquininha de cortar pelo do nariz, cortar a sobrancelha. Duas coisas que eu acredito que são baratas lá. Acho que são, pois aqui são baratas, lá também é mais barato ainda. E aí veio uma alegria, não pela peça, mas pelo presente que ele me deu. E depois, pelo uso da peça, que é uma coisa que a gente quer. Sabe quando você quer um, uma coisa lá e você vai lá e consegue aquilo? Ah, eu estou com a vontade de comer um, um pedaço de bolo de maracujá. Aí você vai lá na, na panificadora e come um bolo de maracujá. Cara, você se sente bem? Quando vem uma pessoa que você ama e te abraça, te beija, né não precisa ser só um beijo de amor, de sexo, um beijo. Um filho vem e te abraça, e assim, pai, muito obrigado. Tá? quando você realiza um sonho, quando você realiza um desejo, não é a questão do objeto em si, mas é a realização, então, é, você tem que buscar as coisas que te deixam feliz, ah, as pessoas dizem assim, nossa Afonso, como você trabalha muito, você tem que sair mais, cara, eu adoro ficar trabalhando, eu adoro ficar falando, né? para mim, por exemplo, passar uma semana inteira trabalhando e chegar um sábado, um domingo, um sábado à tarde, não importa, em que eu saia, né? dá uma volta na cidade, lá na igreja, comer um sorvete, é, comer um sanduíche, não pelo sanduíche, mas pelo tesão de estar lá, desfrutar aquilo que você está vivendo, é, um churrasco com os amigos, cara, que tesão que é a vida, é isso que te mantém vivo, é sempre a esperança, né? você sempre quer algo lá, e isso é o que te movimenta, para você ir em frente escutar uma boa música dançar, tomar uma cerveja Cara, a vida é uma maravilha muito boa quando você usa essas coisas simples observe que existem quantas pessoas e eu trabalho e conheço muitas pessoas muito ricas que elas não têm esse terceiro alimento elas são pobres de espírito ah, é só dinheiro dinheiro, dinheiro e não existe respeito não existe amizade as pessoas que, por exemplo, né, eu passei por uma paixão muito forte. Quando você passa por uma paixão em que você está aí, essa paixão é quebrada, né, você passa a querer morrer, porque você perde o terceiro alimento, né. As pessoas que vão definhando, vão definhando, vão definhando, vão definhando, e morrem. Por quê? Porque não tem o terceiro alimento, não tem tesão pela vida. Não tem, eu vou namorar, eu vou ficar em casa, eu vou, sabe? Elas se entregam na autopiedade, se entregam na, na desesperança, perdem autoconfiança, e tudo isso é uma questão psicológica, começa com o centro teórico. Ah, então, se você começar a pensar porcaria, você vai viver porcaria. Se você começar a pensar coisas boas, você vai viver coisas boas por isso esses cursos de automotivação, esses trabalhos, vamos lá, sobre essas metas os objetivos, eles estão corretos nesse ponto, porque vai fazer você ir lá, a dificuldade que eles querem trabalhar, onde você não é bom, por isso né, o nosso método, acho, ele vai equilibrar até os três centros de inteligência, ele vai, estabelecer, ele vai te ajudar a você se encontrar o seu equilíbrio, e aí sim, ter os três alimentos, Pessoal, saibam que o espiritual é o mais forte, é o que faz você viver de verdade, é o que faz você valer a pena viver, porque senão vira, vira, vira uma porcaria, né? come, bebe, dorme, come, bebe, dorme e morre, cara do céu, né? então você tem que conhecer, você tem que saber tirar esse terceiro alimento para você, e às vezes é a coisa mais simples do mundo, E eu era uma pessoa boba, trouxa, porque eu não tinha isso, era trabalhar, trabalhar e nunca chegava a lugar nenhum. Então hoje eu tenho uma plantação, já, algumas pessoas já viram que eu tenho, né, que eu plantei flores, eu ponho flores lá no Instagram. Cara, é o tesão do mundo você plantar uma árvore e ver a árvore crescendo. Não precisa ser uma árvore gigantesca. Mas uma, uma árvore que. Uma, um pé de rosa. Então, pessoal, um dos trabalhos que todos nós temos que fazer e é o que vai fazer a vida valer a pena. É trabalhar o espiritual, é trabalhar o terceiro alimento. E tem que ser consciente, né? não é aconteceu. Não é você encontrar uma pessoa, seu companheiro, sua companheira e deixar aquilo assim, aconteceu. Não, trabalhe em cima disso, faça isso acontecer. Comida né, e água você vai ter que buscar, você vai ter que trabalhar para comprar no mercado. O ar você tem que fazer, tem que respirar agora, as impressões as pessoas deixam a Deus dará, não, vai atrás daquilo que você gosta, crie coisas que te motivem você a viver, se você está depressivo, tira essa merda desses pensamentos aí, tá? são pensamentos é, negativos, e Gurchev diz, você tem direito a não ter pensamentos negativos, pessoal, em resumo, busque o terceiro alimento, esse é o verdadeiro, é esse que vai fazer você ser quem você quer ser, e você vai viver em paz, e vai viver muito bem, e vai valer a pena viver, é. grande abraço a todos vocês, caprichem aí, fode bola!